mas então <risos> então mano tipo assim como é que foi o dia mano dia? eu bati de frente com o um amigo tá ligado aí eu cobrei ele dessa dessa parada falei assim e aí mano pô a gente terminou trampo fomos no Rio tal passamos que perrengue tudo que a gente passou no Rio e tu não postou o clipe o cara, não foi retirado do canal Aí. Foi retirado do canal dele ainda? Eu tô pra te falar isso, tem um tempo que aconteceu. Eu procurei o outro amigo que trampava com ele, que produzia com ele. O amigo só visualizava as mensagens não respondia. Quem é que você procurou? O Luizinho. Não respondia. Aí eu teve um dia que eu fiz de bobo, comentei um story dele nada a ver. Tá ligado? Aí ele respondeu, deu atenção. Aí eu voltei nós Pô, mano, é aquela meta tá lá. Não obtive mais resposta. Pelo a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 Ficou meio assim, a galera, é, vamos tirar outra foto, vão tirar... Que a galera já viu que o bagulho já tava Ficou virando um... Ficou um clima meio chato. Já, aí a galera, vamos tirar outra foto, vão tirar outra foto. Pá! Juntou todo mundo, tirou outra foto, cada um foi pro seu canto, eu não falei mais nada ali, e eu não fiquei sabendo dessa parada aí que foi retirada. Foi retirada Se eu ficasse sabendo, mano, a gente já tinha jogado a bola, no chão há muito tempo, essa parada vai pro ar. Foi fica... retirado. E eu fiquei até meio sentido, porque mano... tipo assim... Pra quem não sabe, pega a visão.